Oi gente tudo bem com vocês? Bom hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo que nunca apareceu aqui no canal Mas eu acho que é legal a gente compartilhar algumas coisas que a gente compra, alguns produtos novos alguma coisa que a gente quer testar e de repente é alguma coisa que você também deseja, também procura ou já comprou ou conhece e a gente pode estar tá fazendo essa troca de conhecimento, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que é, eu achei assim, foi um. Eu achei que foi um achado, mas é mais ou menos isso, tá? Essa bolsinha aqui, ó, eu comprei essa bolsa na, numa loja chamada SBX. Essa loja é uma loja que tem em Nova Iguaçu. Aqui na Baixada, aqui no Rio de Janeiro E eu achei assim, ela é super prática porque ela é funda Então dá pra você colocar bastante coisa E gostei muito mais, muito mais, muito mais Porque o preço dela foi um preço assim maravilhoso Ela custou R$19,90 ela, é um, ela é um material assim bem, bem macio Com certeza não é couro mas é um material assim bem macio e eu amei a cor achei a cor assim super verão primavera, verão, enfim e um lugar que eu gosto muito é, de comprar é uma loja chamada Estilos ela tem em todo o Grande Rio, tem aqui no, no Rio, tem em outros municípios eu por exemplo comprei essa aqui na Estilos de Nova Iguaçu também, foi no mesmo dia e digo pra vocês que foi uma grande coincidência ela ser praticamente da mesma cor da bolsa. Foi coincidência, não foi de propósito. Então assim, o mais legal é que essa, essa sandália, primeiro porque ela vou até mostrar aqui ó, estilos, que é a marca, é a loja, tá? Que tem aqui no Rio. E essa sandália tem uma coisa legal. É um elástico isso aqui, tá? É um elástico. Eu já comprei uma sandália totalmente de elástico, é mega confortável. E ela, essa aqui é a mesma coisa. Então esse elástico pega no calcanhar e esse elástico pega no peito do pé. Então, fantástico. Ela fica totalmente ajustada no seu pé, fica tudo certinho. E a frente jeans que eu adoro... Bom, para quem tem filho, neto, sobrinho, afilhado, a Riachuelo está com umas é, é, algumas estampas assim que são fantásticas. Essa aqui eu comprei para o meu filho, né, que é esse desenho que ele adora, a Hora de Aventura, e com esse cachorro aqui, então eu comprei a amarela e comprei também a azul. Olha, a Hora de Aventura com o personagem. Aqui ela tem até uma, uma estrutura, aqui ela é mais grossa. Essa aqui não. A amarela é uma estampa normal. Mas a azul, ela tem aqui uma, uma coisa grossa. Como se fosse um emborrachado. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, assim, essas blusas, elas estão por R$29,90. Tá vendo? Ó, um precinho bem legal R$ 29,90 e tem essa tem a, tem a azul, tem a amarela e tem a vermelha se você quiser dar um presente alguma coisa pra alguém vai lá na Riachuelo e R$ reais você já faz uma graça bem legal aí achadinhos baratos é comigo mesmo gente, pelo amor de Deus eu, isso, né? Acaba sendo de família. Então a minha irmã falou, eu vou te mostrar um lugar que foi o mesmo mesmo dia que eu fiz essas compras. Eu vou te mostrar um lugar que tem umas roupas bem legais. E essa aqui, ó, Forme Formato. Eu adorei, adorei as roupinhas de lá, elas têm um preço super camarada, que é a formeformato.com.br. Elas têm um preço assim super camarada. Então, ó, Comprei essa blusinha E assim, blusinha, gente Verão, carnaval proteção de perna Vamos ali, vamos aqui Vamos gravar vídeo Também vale, né? Então, ó, eu comprei essa blusinha de malha Uma malha bem molenguinha Deixa eu ver ela na frente dela É uma malha assim, bem molenguinha, ó Com uma, uma estampa Uma estampa que Tira aquela cara Sabe aquelas camisetas que a gente usa segunda pele? Então, eu não gosto de usar aquelas camisetas com cara de segunda pele, usar sem nada. É meu, não gosto, acho que fica estranho. Mas essa aqui, ela não tem aquilo azul. Porque se ela fosse toda azul, eu ia ficar achando que ela tinha cara de segunda pele. Mas ela não tem. Então, acho que essa estampa aqui ficou com um ar assim, super, super assim, divertido, né? Então, e a malha macia, e o preço foi, uma delícia, 10 reais. Não é? Maravilha. Então, uma camisetinha pra chamar de mim. Essa loja estava em promoção, e eram roupas que não podiam trocar, então ela acabou me, me dando só a roupa, não me deu lotinha, eu esqueci de pedir. Essa aqui é, tá vendo? Ela é tipo... É, cavada né aquele modelo cavado tipo camiseta e é, ela essa aqui é um azul listradinho adoro esse tipo já tive uma blusa parecida com essa e pra usar com jeans fica muito legal paguei 14 reais nessa aqui essa custou 14 e essa também tá vendo o mesmo modelo cavada e ela é, é, o que eu mais gostei é que todas são bem compridinhas, então assim, ultrapassa o quadril ou pelo menos fica na altura do quadril, tanto essa quanto essa Quer dizer, a, a outra azul também, mas ela fica toda sentadinha, essa aqui é canelada, essa também é canelada E ela fica, na, fica bem compridinha, então eu fico super à vontade, não fica de barriga de fora nem nada e é uma cor rosa, um, né, um pink, super combinável, fica muito legal, então eu amei, 14 reais também. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz de produtos, tá? A gente tem sempre que tá repondo algumas coisas e tal, e uma delas que eu precisei repor foi o meu secante de esmalte, e eu escolhi essa marca aqui, nunca usei, já vi inclusive fixador pra, de penteado, tá? Mas eu não conheço ele como um, o secador de esmalte. E eu achei fantástico, porque ele tem 400ml e custou R$14,95, tá? Eu comprei... Nessa loja aqui chamada Bell, deixa eu virar o contrário, aqui dá pra ver. Eu comprei nessa loja aqui chamada Bell Cosméticos. E aí eu achei o preço muito bom pra 400ml. Essa marca é uma marca que eu já fui em feira de cosméticos e já, já no meu curso de maquiagem profissional e outros... Outros encontros que eu fui Eu sempre vi dessa marca Mas nunca como secante de esmalte Então vou, comprei, vou testar Claro, evidente que eu vou contar pra vocês E um outro produto Que há muito tempo Que eu não uso Tem muito tempo é, Eu comprava as ampolas Dessa marca Essa marca é a Capicilin E olha é, Eu achei Um ele é um relaxante natural sem química de transformação efeito temporário até a próxima lavagem Levim e defrizante sem enxague alisa e sela as escamas reduz o volume e o frizz proteção térmica ideal para escovar silicones especiais mais elastina, mais óleo de ardã para cabelos rebeldes e volumosos gente é isso aqui é o que há se todas essas promessas de tudo isso que estiver aqui acontecer, um queridinho do momento, está nascendo nesta hora. Porque realmente é tudo. E aqui temos 250 ml por 15,80. Esse até com etiquetinha, 15,80. Tá? Então, eu vou testar e vou contar pra vocês que se é bom ou se não é. Sabe quando é esse que cheiro? Hum! Maravilhoso, gente! Que cheiro bom! Uau, muito bom. Bom, esses foram os produtinhos da Bell Cosméticos. Adorei comprar lá. O preço show! Uma loja bacana. E aí, eu tô precisando de lenço umedecido. Meu lenço já tinha acabado, então eu fui a... e comprei o famoso bastante eficiente neutrogena. Então esse lenço é muito bom, só que o neutrogena o preço dele tem aumentado bastante. Eu comprei esse por R$18,75 na drogaria... Drogas Mil. Tá? Drogas Mil. Então assim, comprei por R$18,75, eu já vi por 21, 22 25. Já vi por 25,70. a última vez, leva não leva, leva não leva, leva não leva, não e não, não, não levei. Boa. Essas foram as minhas comprinhas, então gente, eu adoro coisas com preço um pouco mais em conta, a gente tem que garimpar, tem que procurar, eu adorei as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, eu agora vou começar a fazer alguns, é, alguns vídeos assim, para mostrar para vocês algumas dicas, alguns preços, algumas coisas que eu vou encontrar por aí, e vou mostrar aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de clicar em gostei aqui, pra mim, aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Esse botão vermelho que tem aqui embaixo escrito inscrever-se se você não tá vendo nem o botão nem o gostei é porque você tá vendo direto pelo blog aí realmente você não vai ver isso então para que você possa dar o um gostei no, no vídeo e se inscrever no canal você tem que clicar aqui embaixo vai estar tá escrito assistir pelo youtube então no canto inferior esquerdo tem essa informação você clica ali e o vídeo vai te levar lá pro youtube chegando no youtube você vai conseguir ver o gostei e o botão de vermelho, escrito inscrever-se. Aí você clica lá, se inscreve, se inscreve e a partir daí, toda vez que eu botar vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que tem vídeo para assistir. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!